E aí galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o DJ Dark Mix, tranquilo? É, tô aqui, aqui pra poder falar a respeito de um canal aí, chamado Eletrofunk Curitiba Muita gente aí tá dominando que o canal é meu e tal Muita gente tá tentando denunciar minha página é... Aqueles caras que ficam dando dislike nos vídeos e tal mim não me interessa muito porque quanto mais dislike a galera der Eu sei que meu trabalho tá incomodando bastante a gente fica falando assim, ah, porra, mas a, a Eletrofunk Curitiba não é tua. Bom, a Eletrofunk Curitiba foi criada por mim, beleza? Pra, antes dela se, se tornar Electrofunk Eletrofunk Curitiba, ela tinha, ela era chamada de porradão Eletrofunk, que até hoje no Facebook tem um grupo que a galera posta, compartilha, faz uma porrada de coisa, de, de, de eventos que eles queiram compartilhar e tal. E uh, tô aqui só pra esclarecer mesmo a respeito do canal, beleza? O canal é meu. eu tô aqui Vou filmar aqui pra vocês, não vou fazer vídeo, não vou catar aquele programinha que você grava a área de trabalho, nada Vou gravar com, a minha, com o meu celular, nem a câmera celular mesmo Vou logar na minha conta, pra vocês verem que realmente é minha a em Curitiba O desabafo dos DJs também é meu, tá ligado? A em Curitiba praticamente existe há uns dois anos Quem foi que me deu uma força pra poder ir a em Curitiba foi o DJ Batata E eu e ele era parceiro na, na em Curitiba e todos sabem que a gente nunca, nunca cobrou nada de ninguém Nunca pegou música de ninguém, sempre com autorização do, dos próprios produtores para poder postar na, no, no canal A gente também tinha um site do funk Curitiba De tanta galera tentar derrubar o site, tentar derrubar o site, tentar derrubar o site Eu resolvi mandar cancelar o site, mandei para congelar o site, entendeu? E nós também então para provar, tô aqui para provar para vocês que a eletrofunk Curitiba realmente é minha não, não, não tem cópia, não tem nada Beleza? Então, vamos lá então, vou mostrar aqui para vocês Só só o lugar aqui Todas as músicas que são postadas aqui, já vi muita gente falando para mim Porra DJ, mas tem vergonha de roubar música dos outros e tal Primeiro, eu não roubo música de ninguém porque eu sei produzir minhas próprias músicas É, segundo é, os DJs que dão as músicas para mim, eles me dão, eles me fornecem a música para mim poder postar no meu canal E isso eu não cobro nada, independente, não ganho nada em cima deles A própria monetização do YouTube que faz você gerar uma verba em cima desse vídeo, eu desativei Eu coloco simplesmente as músicas no meu canal pra, pra poder ajudar a mesma galera, cara eu nunca cobrei nada de ninguém o Batata de prova, tem o Guilherme XD, que eu posto as músicas dele, DJ Lucas, é, Leandro Boys, Carlão. Os caras podem perguntar pra qualquer um. Nunca cobrei nada de ninguém pra postar música de ninguém no meu site. Que eu tinha da Eletrofunk Brasil. Electrofank Brasil não erro. Também tem Electrofunk Brasil também que tentou me dar me Tentou derrubar, mas foda-se. Né? Quanto mais concorrer a gente tiver, a gente sabe que a gente tá no caminho certo. É, mas tentaram derrubar Electrofunk Curitiba e não conseguiram. Daí tem uns caras que tem um, um comentário besta já de atrás na minha música Que eu fiz a... É... Mega Funk Especial 420 Peguei as músicas mais básicas que tinha de, de, de, de maconha Daí surgiu o seguinte comentário falou, Pô DJ por que você não colocou as músicas mais pesadas? Pô se tu quiser eu te passo umas base nova Se tu quiser eu te passo uns funk mais pesada velho Eu não faço apologia crime e muito menos a droga velho Tentei pegar o, o, Os funks mais leves que eu tinha a respeito disso pra poder fazer esse mega Isso com mega foi de 4 quatro, quatro minutos e pouquinho Então eu peguei as mais, as mais simples que a maioria da galera usa no, no, Nos mega de hoje em dia Então pra recapitular, eu não faço isso, beleza? Não adianta mandar é, mensagem no privado do canal Não adianta mandar na, na, na página Não adianta mandar né, privada também no meu Facebook Que eu não, não faço, velho Se continuar eu vou acabar me irritando E a maioria sabe que eu sou boca suja mesmo meu eu xingo mesmo e foda-se então tá aí, cara. Tá aqui meu canal aqui, Eletrofunk Curitiba. É meu canal. Tenho 731 mil visualizações e 1.062 inscritos. Eletrofunk Curitiba. Ou Desabafo dos DJs. Então o canal é meu. Eu posso chegar aqui e vir aqui no meu, aqui, ó, meu canal. Eletrofunk Curitiba. Posso ver aqui os meus vídeos, entendeu? Eu posso catar aqui no meu canal. E ver também. Ver como o público. Pra vocês verem como o meu canal é meu não tem, não tem quem falar que o canal é de um, o canal é de outro O canal é meu O único cara que eu tenho parceiro No Electrofunk Curitiba É o do Eletrofunk do DJ William. É o único Beleza? Os únicos DJs que me passam música Pra postar aqui no meu site É o Batata O XD De vez em quando o Lucas É raro, mas ele me passa às vezes Beleza? E o Carlão esses são praticamente os únicos caras que me passam música, o resto são tudo produção minha Algumas músicas vêm do Didi Vinícius. Eu peguei algumas músicas dele, só que eu não peguei a música dele Tipo, nem a galera fala que eu roubei a música dele, ele é errado Eu peguei a música, coloquei com o nome dele, com o Facebook dele na descrição Tudo que tinha no bagulho dele, dele, dele tá ligado? Eu coloquei DJ Vinícius, coloquei tudo de crédito dele a Música dele, eu vou pôr os bagulho dele, porra Beleza? Então não vem querer falar de mimimi aí, que, que, a, eletrofã, que a, Brasil, a eletrofã em Curitiba é de um, que é de outro, porque não é não, a em Curitiba é minha, tá ligado? E vou repetir de novo, o único cara que me ajudou a fortalecer a eletrofã em Curitiba foi DJ Batata, o Guilherme XD tá me ajudando também, quem mais? O Carlão, né? o DJ Carlão, agora o DJ do, do Chalé Music, e só, véio. independente, beleza? Então pra tirar essa tema aí, realmente a Eletrofã em Curitiba é minha E ponto final Se tiver dúvida, dá um curtir na minha página lá Eletrofã em Curitiba Dá uma curtida lá que a gente dá um jeitinho de mandar mais uns mega novos pra vocês hein? Umas produções novas, beleza? Então dá aí uma curtida aí na Eletrofã em Curitiba E se puder se inscrever aí no canal da Eletrofã em Curitiba também Chama que é nóis, beleza? Daí só pra poder esclarecer algumas opiniões de uma galera aí que tá tentando se passar por mim Falando que a Letrofã é em Curitiba é deles Já aproveitando também a oportunidade aqui, ó, de dizerada, Pelo amor de Deus, cara Quando eu for copiar uma música, tenha pelo menos um pingo de respeito e colocar o nome do produtor junto, tá bom? Não saiba colocando aí no de Claude que a música é tua, que não sei o que, que não sei o que Que se você abrir o FL Studio, você não sabe nem o que que é Que que é aqueles blocos, tá ligado? Não sabe nem o, o básico de BPM ainda E vem querer falar que a música é sua Então é daquele jeito, beleza? Se oriente aí, você não não tenha vergonha de pedir música, porque tem garanto pra você que tem DJs aí que não, não são cainha, não, de regular a música deles pra vocês. Se você pedir a música deles, ele, se você tiver de acordo certo, né, cara, pedir a música correta pro cara e usar a música dele corretamente, ele não tem o um porquê de pegar e descolachar no Facebook ou qualquer rede social aí, falando que tu roubou a música dele, beleza? Então, consciente aí, se for pra pegar uma música, peça direto pro produtor, beleza? É nóis, falou pra vocês.